Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Nossa camisa jeans Dominique. Essa peça maravilhosa aqui, ó. Tem bolsinho na frente, ela é toda cheia de detalhes. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos lá fazer ela, então?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 Ei, meu povo, vamos fazer, então, a nossa camiseta jeans Dominique, né? Você vai precisar de botõezinhos Rita, eu vou usar botãozinho Rita, mas você pode usar botão cromado, né? Esses aqui, você pode usar botão cromado. Porém, se você usar botão cromado, não esqueça de agregar o valor. O valor da peça pronta, ela vai ficar um pouco mais cara, porque o botão cromado, ele é mais caro, né? Ah, o tecido que a gente vai usar é um jeans fake. O que, que é jeans fake? De Jeans fake é um, é um jeans que não é, não é jeans, né? O nome já diz tudo. Ah, tem jeans fake que tem elastano, esse aqui é algodão, tá? Algodão e elastano. É aqueles, aquelas, aqueles tecido de fazer leg, né? Mas você olha, é um jeans, olha só. Só que ele é para fazer leg, né? Então esse é um jeans, um dos jeans fake. Tem jeans fake que ele é bem fininho, né? Não é jeans mas quem olha diz que é jeans, só que daí ele é de tecido plano. Esse é de algodão, tá? É elastano. É de malharia, né? Então, esse é o tecido que a gente vai usar. Então, e os moldes, né? Os moldes aqui, frente, né? Esse é frente 2, né? Você vai cortar duas vezes. Esse é o frente 3, duas vezes, tá? Frente um. Duas vezes, tá? Gola, duas vezes, dobrado, tá? Bolso, duas vezes, dobrado, tá? Filete da frente, duas vezes. Manga, duas vezes, ok? Costa, molde um, uma vez dobrado. Molde. Dois aqui, molde dois, duas vezes. Tá, molde três, uma vez dobrado, ok. E a gente vai usar um filete de dois centímetros e mais ou menos a largura do, da nossa gola aqui, um pouco maior, pra gente colocar no degote. Para a gente tá fazendo um acabamento. São esses materiais que a gente vai usar. Tá bom? Então, bora lá. Essa peça foi pedida pela Lu, do nosso grupo, né? Ela pediu essa peça. Inclusive, eu já fiz a peça piloto e ela já está com... Inclusive, eu já fiz o um molde piloto, já mandei para ela e ela já até já produziu e ficou ótimo. Vamos lá, então? Então, bora lá, vem comigo. Vamos pegar molde da frente, molde 1. Um, Molde da frente, molde, dois, e vamos pregar aqui, tá? Ó. Vamos pregar assim, ok? Bora lá, então. Então, aqui... Já vamos passar uma costura aqui. sim mesma coisa com o outro aqui que gente vou mostrar para vocês molde 3 no molde 2, tá? Então, essa parte aqui ó, que é arredondada é que vai para baixo, tá? Ó, para casar aqui, tá bom? Para vocês não ter dúvida, tá? Se vocês forem fazer com jeans, vocês dê preferência para o jeans leve, tá? Aqui a gente vai virar aqui, tá e passar um três ponto aqui, porque eu gosto, né? De prespontar, mesma coisa aqui, tá. aqui. Agora, vamos colocar o um molde 1, que é esse aqui, ó. Esse aqui, a gente vai ligar aqui, ok? Bora lá. A gente já fez A Outra aqui pronto. Vamos pegar o nosso bolso. Bolso, vocês passem ele, tá? Eu vou fazer a bainha. A gente vai fazer a bainha dos bolsos aqui, tá? Feita a bainha, a gente vai fazer uma costura aqui, ó, mostra, ó, tá? Vai fazer essa costura aqui, tá? Ó, a gente vai fazer uma costura assim, depois a gente pega o, o nosso pezinho e vem seguir. para ficar mais ou menos parecido. Se você quiser colocar um bolso só também dá, tá. frente, como eu disse, você pode passar antes, é melhor. E vamos colocar aqui em uma das nossas frentes. Eu não vou passar, mas o certo é passar, tá, gente? Biquinho aqui, ó, tá? Tá? biquinho aqui no meio da costura aqui De dedo na mesma altura, né? Pique no mesmo tamanho um do outro, tá? Agora vamos pregar aqui. E o biquinho aqui no meio, tá, gente? Vou espregar o outro Tiramos o excesso do bolso, vamos pegar o nosso filete da frente. Filete da frente, vamos pegar aqui, tá? Na frente, o nome já diz tudo, né? E aqui, a gente vai virar pra dentro aqui, tá? E pregar aqui, ok? Pregamos o da frente. Agora, a gente vai dar uma dobra aqui, dar uma dobra aqui, tá? E abraçar aqui, ó, tá? Pra gente despontar aqui. Aqui é onde vai os nossos botãozinho, uma forma diferente, né? Que a gente tá fazendo camisa, essa, essa camisa aqui, que ela é cheia de recorte. e aqui a gente vai despontar. assim, tá? mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? aqui e abraça aqui, tá? E vamos despontando. Vocês viram no começo do vídeo, a leste, usando a jaqueta, né? A leste da nossa aluna, né? Vai ficar assim, depois de pronto. Ok? Agora, vamos pegar as nossas costas, tá? Vamos montar as nossas costas. Já montamos a nossa frente, vamos montar as nossas costas aqui. Molde 3 e molde 2, ok? A gente vai montar assim, ó, tá? Molde 2 e molde 3. O molde 1 um vai vir aqui em cima, tá? Ah, o molde 2 é duas peças e o molde 3 é uma peça dobrada, ok? Ok? Cuida para não pregar ao contrário: aqui, parte arredondada é a parte das costas para fazer segmento com aqui, tá? Então, a gente vai pregar assim, ok? Se você já quiser, para não se enganar com os moldes, né? Coloca sempre um do lado do outro ali, faz esse quebra-cabeça antes, né? De você montar, como eu fiz aqui. E daí você já coloca os, as peças no lugar ali, deixa já um alfinete ali para você não tirar, tá? E vamos pegar aqui coisa eu gosto de prespontar, não é necessário, tá gente? Não precisa, mas eu gosto de prespontar aqui, ó, passar uma costura aqui, quando é jeans, para ficar bem visível as costuras, o presponto, né? Agora vamos pegar o molde um e vamos pregar aqui. bem Como eu já disse, eu eu gosto disso. Ó assim. Montamos aqui as nossas quatro peças. Vamos fazer a nossa manga. Estamos fazendo o pré, é, são as pré-costuras, tá? Dessa forma de fazer aqui, primeiro fazendo tudo, tudo para depois montar a peça. É mais fácil, a produção é mais rápida, tá? Aí, vamos fazer a bainha aqui das nossas mangas, tá? Vamos montar a nossa gola também, é uma subgola, tá? Vamos passar a costura aqui e deixar só embaixo pra gente tá virando a nossa peça. Vamos virar a nossa peça aqui. espontar e dar uma costura de segurança Vamos achar o meio, reserva, e agora vamos montar a nossa peça, tá? Pegamos frente e vamos pregar os ombros. Manga e vamos pregar a nossa manga mais cavado é a frente, menos cavado é as costas Na, no molde da manga, já já fala tá. Mesma coisa do outro lado. Frente mais cavado, costa menos cavado. Agora, vamos pregar aqui do lado, tá? Aqui, costura com costura aqui, e passar uma costura aqui, fechando a manga, e já aproveitando e fechando o lado. uma coisa do outro lado tá? Agora, vamos colocar a nossa golinha. Vamos achar aqui o meio da nossa peça. Ombro com ombro aqui, costura com costura aqui. E faz um pique aqui no nosso meio. E aqui, a gente vai pregar a nossa Golinha, ok? Vamos colocar um alfinete aqui no meio e é só pegar, é só até aqui, é só pegar. Agora, aqui, o acabamento da gola, né? A gente vai cortar o excesso aqui, o excesso aqui, e... e vamos para o acabamento da gola. Vamos pegar o nosso filete, aquele filete que a gente fez lá no início, tá? Tá? Vamos pregar aqui, ó, a, direito, direito. Deixar o um meio dedo pra fora, sempre sobrando aqui, tá? E vamos pregar aqui. sobre aqui também Por isso que tem que ser um pouco maior que a gola Tá? Agora aqui Agora a gente vai, ó Aquela parte que a gente deixou maior A gente vai dobrar pra dentro Aqui a gente vai dar uma dobra aqui também E abraçar aqui, ó Tá? Ficar assim, ó Dobramos aqui Damos uma dobra aqui em cima e aqui a gente abraça a nossa peça aqui, tá? E aqui a gente passa uma costura. Vê se a gola tá certinha ali. Não vai costurar nada além do nosso leitezinho aqui. Também tá? A gente vai dobrar pra dentro aqui, ó, pra dar um acabamento, tá? Não esqueçam de dobrar aqui. Ficou assim, aí, agora, a gente vai rebater esse. Esse, esse friso, esse filete, esse viés aqui, você pode estar tá colocando viés, tá? A gente vai rebater aqui, tá? Passar uma costura aqui pra dar um acabamento melhor, tá? Mas aqui você pode já vir por esse lado, ó, tá? Você vai passando uma costura aqui, ó. E então, não dá preguinha. Aqui eu tenho que ter mais cuidado porque eu tô trabalhando com algodão, e algodão é triste, né, para dar preguinha. Então tem que estar cuidando mais. os fios e fazer a nossa bainha aqui, tá? Nossa bainha é só, se você quiser passar na overlock, né? Pra dar um acabamento melhor, fique à vontade. Mas, a nossa bainha é só virar aqui pra cima e tá passando, passando uma bainha aqui, tá? Só ir virando. Só cortar os fio, então, ó, ficou assim, vamos virar no direito, ó, viramos no direito aqui. ficou assim agora a gente vai colocar botãozinho aqui tá a gente vai lá colocar botãozinho e já volto para mostrar para vocês como ficou ela pronta olha só frente e costa tá? Vai colocar botãozinho tá e já traz aqui para mostrar para vocês ela pronta ok já voltamos então tá aqui a nossa camisa pronta Olha só, gente Que charme que ficou Nossa camisa jeans Dominique Ficou um charme, né, gente? Ficou chique, chique, chique Então, essa peça foi desenvolvida para nossa querida Luna Lu, lá dos nossos grupos, né? Ela pediu E a gente desenvolveu, né? Então, tá aqui O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou deixa aquele joinha aí pra gente, compartilhe os nossos vídeos e também, se não é inscrito nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Ou se é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative o sininho, é muito importante. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, tá bom? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, tá? Temos Instagram, Facebook, eu também tenho meu Face particular, o meu Instagram, né? Então, me acompanha lá. Sempre tem... Dicas maravilhosas lá no nosso no nosso Instagram, na nossa van page sempre tem muitas dicas maravilhosas, tá bom? Outra coisa, você tá assistindo esse vídeo aqui dessa peça e quer saber aonde você pode comprar esse molde, essa modelagem, né? No nosso site www.animaniapetmolde.com.br Vai lá, se você está assistindo o vídeo aqui no YouTube... A modelagem já está lá disponível para você adquirir, ok? Então corre lá. Aqui na descrição do vídeo tem um cupom maravilhoso de desconto, tá bom? Então corre lá para adquirir essa modelagem maravilhosa e muitas outras, porque a gente tem muitas, muitas e muitas modelagens lá no nosso site. A gente desenvolve modelagem todo dia, tá bom? Então o que você pensar de roupas, camas, sapatos, a bolsas, bandanas o que você precisar para a tua confecção pet o que você necessitar vai lá dar uma olhada no nosso site tá bom? é www.animaniapetmolde.com.br dá uma olhada lá tá bom? então é isso gente, por hoje é só gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso então bora fazer muitas peças pet bora aproveitar aí também tem os nossos grupos Tá? nossos grupos online um é o temático tá 35 reais para entrar e 15 reais mensais e todo mês eu disponibilizo uma modelagem completa de fantasias roupas de temas lá para quem participa do grupo tá e o outro é o costurando moda pet com Sheila Ferreira 35 reais para entrar e 25 reais mensal todo mês eu disponibilizo duas modelagens lá. Completa em todos os tamanhos: de camas, roupas, sapatos, mot... tudo que pensar em roupas pet, vai para esse grupo. Tá bom? Então é isso, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.